What's up guys? Hoje quero fazer um vídeo só para te falar que agora vocês podem me enviar coisas abrir um endereço onde vocês podem me enviar cartas ou comidas das diferentes partes do Brasil. Eu já falei que eu quero fazer um seres de vídeos onde vocês me enviam coisas das suas regiões no Brasil e eu vou provar e uh, experimentar as coisas, as comidinhas ou as uh, os doces, um, qualquer coisa que você quer compartilhar comigo sobre sua região no Brasil eu agradeço a todos vocês um, que vão me enviar coisas eu vou abrir as coisas aqui no canal então acho que seria bem legal vou deixar o, o endereço na descrição do vídeo e também aqui para vocês. E é isso, e outra coisa, uh, se vocês nos amam, porque isso é mais para Michelle do que eu, mas eu também gosto bastante, é chocotone. Porque a gente não não pode achar aqui nos Estados Unidos chocotone, e como Natal está chegando, a Michelle sente muito falta dessa comida, então seria bem legal, a gente iria te agradecer aqui no canal também, se vocês nos enviaram Chaco Tony Mas tem que ser a marca... qual é a marca? Balduco Balduco <risos> É a melhor é. E realmente espero que vocês uh, podem nos enviar coisas Primeiro porque eu, eu gostaria de fazer vídeos como eu falei com as, as coisas novas, experimentando as coisas e eu vou dar para meus amigos e minhas colegas experimentando também mas também seria legal porque vocês podem nos enviar cartas e coisas uh, coisas assim a gente vai adorar receber tudo então de novo o endereço está aqui e na descrição do vídeo uh, então é isso gente, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau